Fala galera, sejam muito bem vindos ao canal Papo de ônibus e hoje a gente vai estar trazendo aqui para o canal a lista que a Expresso se divulgou que veículos que estão sendo rebaixados para venda. Nesse vídeo de hoje a gente vai estar divulgando a lista de rodoviários, são quatro lotes e a seguir depois da vinheta a gente irá mostrá-los para vocês. O primeiro lote é equipado por Marco Polo Paradiso G7200, acoplado no chassi Mercedes-Benz, um Boa 500 RS de 360 cavalos, 4x2, ou seja, bico topo. Ano de fabricação 2014, 46 lugares, banheiro, ar-condicionado e geladeira. Esse pedido: 390 mil reais. Prefixos que estão à venda: 7061, <música> 7062. <música> 7063 7064 7065 7066 E 7069 Terceiro lotezão Marco Polo Paradis G7 1050, 50 acoplados no chassi Mercedes-Benz o, o 500 RS de 360 cavalos. 4x2, ou um, seja, um veículo louco. Tô... Plano de fabricação: 2014, 46 lugares, banheiro, ar-condicionado, geladeira. Esse pedido: 360 mil reais. Os prefixos que estão à venda são: 7160, <mul> 7161. <mul> 7162 7163 o 7164 quarto lote que está à venda. Marco Polo para g 7200 acoplado no chassi Mercedes-Benz, O500 RS de 360 cavalos, 4x2 não seja um veículo toco. Anos de fabricação 2010-11: 46 lugares, banheiro, ar-condicionado, geladeira. Despedida: 230 mil. Reais. E os que estão à venda são: 7026, 7027, 7028 e o 7029. Quarto lote e último são Marco Polo Paradiso G7 da 50 acoplados no chassi Mercedes-Benz. O O500RS de 360 cavalos. 4x2, ou seja, um veículo pouco, ano de fabricação 2011-11. Banheiro, 46 lugares, ar-condicionado, geladeira, preço pedido R$ 240 mil. Reais. Os produtos que estão à venda são um 7031, um 7032, 70, 33. e o 7033 E o 7034 Se inscrevam no canal, ative as notificações, compartilhe o vídeo nas redes sociais com seus amigos, deixem aquele like. Assista nós no Instagram, assista a nós no TikTok e até a próxima.